Pronto. Rapaz, eu não te conto, rapaz. Conta aí. Vou contar para você agora, mas não nada não, porque eu tô falando a verdade. Beleza, aprendi. Eu comprei o um frango. Sabe aquele frango duro? Tem é a galinha dura e tem é o frango duro, né? Sei. Eu botei o bicho na panela de pressão, chamei nos temperos. Hum. <risos> Falei, ó mulher, vou deixar o frango gostoso. E o bicho vai ficar no jeito. Nossa. Aí botei na panela pressão, botei lá na né? No fogo, aí é o bicho começou. Bateu na panela de pressão, mas eu que distombei ele, <risos> rapaz. Quando eu voar, eu fui não bater na panela. Mas eu vou destampar essa porra, não, porque ele vai voar, pai. Ele vai voar dentro da panela. E não destampei, o bicho se arrombou na, na quentura quente lá, mas cozinhei o bicho. Se batendo lá dentro. Oxe, ele bateu ele pra sair fora, pra voar. Nossa. Se eu destampo a panela, ele tinha voado. É verdade, misera... eu... verdade, eu cozinhei, miserável. Não, esse galego falou, o galego... Não foi, Cid? Assim. É, é verdade. Foi, pô, foi verdade. Tô falando a verdade. Porque o galego aqui só fala a verdade. <risos> Top de linha. É, rapaz, quando eu destampei a panela de pressão, mas, rapaz, amassou a panela todinha, rapaz. Batendo com a cabeça. Ele batendo pra sair, pra voar. Tá mas bem. como eu não destampei, ele amassou a panela. Tá lá a panela, não presta pra nada. Panela de pressão. Não presta pra mais nada. Você, você acredita, Cid? Com certeza eu acredito. É, foi